Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Estamos na terceira parte do nosso vídeo de criação do gorro de Papai Noel. Lembrando que no primeiro vídeo nós já aprendemos a fazer a modelagem desse gorro. No segundo vídeo nós aprendemos a fazer os materiais, iluminação e mapeamento. E agora vamos partir para o modificador Herenford, que é um modificador razoavelmente complexo, mas eu tenho certeza que se vocês tiverem bastante atenção, vai ser tranquilo de trabalhar com esse modificador. Só uma observação importante, esse modificador é um pouquinho pesado para renderização, então assim como nós fizemos no Gorro para poder fazer o mapeamento, né, nós trabalhamos com o Gorro low poly e fizemos o um mapeamento dele bem low poly, nós também vamos trabalhar com o head and Fur em baixa, vamos utilizar o mínimo possível. E só lá no final, quando nós tivermos certeza de que está tudo ok, nós vamos aumentar a quantidade de detalhes lá nos fios do nosso Head fur e vamos fazer a renderização final, tá certo? Então vamos lá, feitas essas considerações, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é isolar esse gorro na nossa viewport, porque eu quero mostrar aqui alguns detalhes bem peculiares. Também vou deixar a cor aqui do wireframe em preto, para a gente poder ver aqui também esses detalhes. E agora vamos já começar a aplicar o nosso Head and Fur aqui nesse modelo. Para a gente poder aplicar o Head and Fur, eu vou tirar esse Turbo Smooth a princípio, vou aplicar um modificador chamado Smooth, então o Smooth vai suavizar toda a superfície. Vejo que ficou quadrado aqui o modelo, né? Vamos colocar aqui o um Smooth Group como 1, um, vejo que ele vai ficar totalmente arredondado, e agora sim aplicamos um Convert to editable Table Poly. Vamos vir aqui nos nossos modificadores, no nosso painel Modify, e vamos selecionar o modificador Hair and Fur logo aqui no início. Modificador Hair and Fur já vai criar os pelos em todo o nosso modelo. Vamos ativar aqui, ou desativar, né, o nosso Safe Frame. E agora eu quero controlar o seguinte, eu quero que os pelos nasçam somente na parte branca. Agora, vamos recordar que nós fizemos o um mapeamento desse objeto. Né? Então, Aproveitando aquilo que nós aprendemos lá na aula de mapeamento, eu vou pegar esse gradiente aqui, o gradiente ramp, e vou deixar uma parte em preto e uma parte em branco. O que, que significa isso aqui? Significa que onde está preto, eu vou dizer para o 3ds Max que não vai nascer pelo. E onde está branco, eu vou dizer para o 3ds Max, eu estou dizendo para ele, que vai nascer pelo, que terá fios, né? Então vamos utilizar esse mapa aqui, eu vou chamar de uh, escala ou tamanho dos fios, né? tamanho ou TAM, fios. Ok, vamos vir aqui no nosso painel lateral agora do nosso Head Fur, logo aqui do lado, vamos descer a rolagem ou aumentar a lateral também para ter mais acesso rápido aqui. Vamos fechar também todos esses menus para ficar mais fácil. E o primeiro menu que eu vou acionar aqui é o General Parameters, parâmetros gerais. A primeira coisa que eu vou fazer é reduzir a quantidade de fios, de mil fios. Eu vou colocar aqui, mil não, dez mil, né? Vou colocar cinco mil, ou seja, a metade. Agora, aqui nós temos a escala ou tamanho desses fios. Eu já vou aplicar aqui o nosso tamanho dos fios lá naquele parâmetro ou no mapa, né? então vamos aqui em Scale, e aplicamos como instância, e vejam que os fios já vão sumir aqui da parte vermelha, e vão aparecer somente na parte branca, então aqui já temos um grande avanço aqui do nosso Head for certo? Bom, posso fechar essa janela dos materiais por enquanto, temos aqui os nossos pelos, né? Outra coisa que eu vou fazer aqui é dentro de Tools, nós vamos ativar aqui o nosso Render Settings, e vamos trocar aqui o tipo de renderizador. Então aqui no caso do V-Ray, que eu estou utilizando o V-Ray, nós precisamos ativar aqui o Hair Render para a MentaRay Prime. A tá? MentaRay Prime vai fazer a renderização suave. Se vocês utilizarem geometria ou buffer, também vai funcionar, porém pode ser que o fio não fique tão realista. Então vai ficar a critério de vocês, tá? A MentaRay Prime é o mais indicado. Agora eu quero trabalhar com dois fios diferentes. Eu quero que esse fio aqui fique mais bagunçado, vamos chamar assim, né? E esse fio que ele fique mais no formato de spike mesmo, mais projetado para fora. Então vamos vir aqui nos nossos fios, vamos selecionar aqui as nossas linhas ou guias, né? São as linhas que nós temos aqui. Nessas linhas, vamos começar aqui com a bolinha, vou reduzir o tamanho desses fios aqui. Então vamos vir aqui em Styling. Styling é o mesmo que ativar aqui as guias, então quando eu ativo o Styling aqui eu vou ativar as guias, que são as linhas, aqui eu posso jogar os pelos para onde eu quiser, para tá? onde for necessário nesse caso, vamos fazer aqui um, um Ctrl Z, e agora eu vou reduzir aqui o tamanho dessas linhas, então vamos vir aqui em Scale, reduzimos o tamanho dessas linhas, deixamos elas um pouquinho menores, veja que isso aqui já vai reduzir o tamanho do pelo também, né? acaba que reduz, está bom, Vamos vir aqui agora na movimentação do pelo. Vamos movimentar esses pelos aqui. Selecionando essas linhas também. Vamos selecionar todas elas que estão amarelo, né? Estão laranja. E vamos clicar aqui sobre essa, esse painel de utilidades nessas opções. Então tem aqui o Pop Select. Vai deixar ele mais nessa, nesse efeito mais spike, né? Vamos vir aqui em Scale, Vamos aumentar o tamanho. Então aqui também, mesmo procedimento, seleciono aqui o Paint primeiro, Scale, vamos aumentar agora o tamanho disso aqui, movimentando o mouse para direito direita ou para a esquerda. Então já está num tamanho mais ou menos interessante aqui para mim, tá legal. Eu posso deixar na verdade até maior e trabalhar lá no parâmetro que nós temos da escala. Então aqui por exemplo, em General Parameters, eu vou trabalhar aqui na escala reduzindo de 100 para 20 por exemplo, então já vai ficar bem menor. Só que nesse princípio eu preciso que vocês vejam alguns detalhes, então vou deixar aqui em 100 para a gente observar esses detalhes e depois nós vamos reduzir aqui o tamanho do isqueiro. Em volta desse gorro aqui, nós podemos voltar aqui mais uma vez nas guias e ajustar aqui manualmente. Então eu posso pegar essas linhas e ir rotacionando aqui em volta do meu modelo. Então eu posso fazer essa rotação mesmo, né? vamos rotacionar aqui algumas linhas em volta. E fazer esse giro aqui por dentro também. Só que aqui nos atalhos eu consigo trabalhar de uma forma mais eficiente. Então vindo aqui no nosso Styling, eu tenho por exemplo uma opção chamada Recumb. Recumb vai fazer com que esses pelos fiquem para baixo aqui. Então clicamos em Recumb. veja que vai recombinar aqui os pelos, né? vamos clicar aqui mais algumas vezes. E os pelos agora já estão mais próximos aqui da superfície. Aqui também, nas outras, inclusive eu vou pedir para que vocês testem bastante, nós temos opções de distanciar esse pelo da superfície novamente. Então, aqui com a, essa ferramenta, por exemplo, eu vou puxando os pelos um pouquinho para fora. Aqui também, é movendo sempre aqui para cima e para baixo, ou para a esquerda e para a direita. Então vejam aí que eu vou movimentando os pelos, claro que bem sutilmente, né? Posso rotacionar também os pelos, então veja que eu posso fazer uma inclinação total aqui. Daniel, fiz alguma coisa que não gostei, quero retornar os pelos para aquele padrão inicial. É só vir aqui no painel, acima do Styling, vamos sair do Styling primeiro, e temos aqui a opção Regrow Hair. Regrow Hair vai deixar o pelo novamente na mesma posição inicial, tá? Mas como nós vimos há pouco, eu vou fazer dessa mesma forma. Vamos fazer aqui um giro bem leve aqui no, na ponta dos pelos. Então pego aqui somente as pontinhas e vamos rotacionar aqui só para gerar um efeito mais de, de desorganização mesmo, né? Como se o pelo estivesse bagunçado. Então fazemos aqui essa, entre aspas, desorganização. Aqui no pelo dessa bolinha da ponta, daqui a pouquinho nós vamos reduzi-lo também. Mas eu vou fazer aqui por enquanto somente uma redução pouco diferente aqui, né? Vamos pegar aqui com essa ferramenta do Paint. Vamos aumentar com Ctrl Shift. E agora eu vou reduzir o escalonamento aqui desse pelo, das guias desse pelo. que está bom. Temos também como recortar os pelos. Temos outras opções aqui que vocês podem utilizar aí à vontade. Inclusive para poder aprender, isso é muito importante, né? Se vocês quiserem recortar o pelo de alguma área aqui e reduzir, vocês podem utilizar essas outras ferramentas, são muito intuitivas, né? Recortar é uma faca, pentear é o pente, e essa setinha aqui é selecionar. Então se eu quiser selecionar aqui algumas áreas, eu utilizo essa setinha. Bom, feitas essas explicações, eu acredito que aqui já está tudo tranquilo. Vamos lá no Recomb mais uma vez, né? para recombinar aqui as nossas linhas guias. Então vou selecionar tudo primeiro, selecionamos todas as linhas, vamos aqui no Recomb. Para recombinar os pelos sobre a superfície. Puxamos sempre um pouquinho para fora. Utilizando aqui essa ferramenta. Né? Aqui no caso eu estou escalonando. Então, agora sim. Puxamos um pouquinho para fora para não ficar tão colado na superfície. A nossa intenção é justamente essa. Na parte de dentro aqui eu também posso fazer isso. Já que eu tenho essas duas vistas aqui. Então posso puxar os pelos aqui um pouquinho... Mais para fora aqui, pela vista interna. E na vista lateral, posso organizar esses pelos aqui um pouquinho mais para o fundo também. E agora sim, vamos vir aqui no nosso painel, nas propriedades. A próxima propriedade que nós vamos trabalhar pode ser, por exemplo, a propriedade Kink. Kink é para poder desorganizar os pelos, né o pelo está bem retinho, eu faço com que eles fiquem desorganizados. Então aqui em Kink... Kink root, para começar na raiz, né? eu posso desorganizar a raiz e posso desorganizar a ponta também, que é o tip. Então desorganizamos os dois. Isso aqui eu não recomendo usar valores muito altos, tá? senão pode atrapalhar um pouquinho aí o seu modelo. A quantidade de divisões também, lá em General Parameters, influencia. Então se eu colocar aqui 10 segmentos, eu vou ter uma resolução melhor dessas linhas. Então vejam aí que já ficou mais interessante, né? O tamanho, eu vou reduzir aqui já para 20, para a gente ver o tamanho final, mais ou menos quanto que vai ficar. Vamos colocar aqui em... 20 ficou muito pequeno. Vou colocar em 40, dobrar esse tamanho aqui. 40 já passou muito, então volto para 30. Lá na bolinha, eu posso deixar aqui um pouquinho menor, ativando aqui as nossas nossa ferramenta de styling. Vamos ver aqui em styling, scaling. Vamos reduzir aqui o tamanho, tá? Perfeito. Próxima coisa que vamos alterar são as cores dos fios, porque se eu renderizar isso aqui agora, nós vamos perceber que os fios terão essa coloração, né? Essa coloração amarelada. Aqui no gorro também estão aparecendo os, os fios, isso significa que eu tenho que aplicar aqui na densidade também, nosso mesmo material. Então aqui do lado eu tenho Scalon e tem a densidade. Eu vou copiar aqui o mesmo material como instância. Renderizo mais uma vez, e vejo que agora os pelos não vão aparecer nessa área aqui do Google, tá? Bom, vamos voltar aqui agora na parte de baixo aqui dos pelos, mais ou menos nessa área aqui, vamos alterar o seguinte. Eu percebi pela renderização que os tamanhos aqui estão muito diferentes. Então aqui em Random Scale, eu vou deixar aqui em 10 apenas, para que os pelos, ou 10 ou 5, né? para que não tenham muita diferença no tamanho. Quanto maior aqui o random scale, por exemplo, 100%, os pelos vão ficar bem diferentes, um maior, outros menores e assim por diante. Então, vamos colocar aqui 5 mesmo, tá bom? Aqui no tamanho dessa ponta que eu acho que realmente pode reduzir aqui o tamanho. Vamos pegar aqui o scale mais uma vez, reduzimos o tamanho. Aqui já está bom. Vejam aí que já ficou apenas algumas, né, pont algumas pontinhas. Agora voltamos lá na, no nosso material. Vamos vir aqui em Material Parameters. A primeira coisa que eu percebo é essa cor desse material. Então em Tip Color, que é a cor da ponta do fio, vou deixar em branco, quase 100%. E em Root Color, vamos deixar num branco acinzentado. Tá? Vamos deixar mais ou menos aqui. Aqui abaixo em Value, Variation, vamos deixar em 10, para que não tenha tanta variação. Specular, isso aqui costuma demorar para caramba o tempo de render, porque vai fazer o brilho em cada pelo. Então recomendo a vocês que vão testar, tirar o spicular. Tá? Isso ia até na renderização de materiais simples, vocês sabem que demora, né? Então o spicular nesse momento é inviável. Vamos renderizar aqui mais uma vez. Vamos ver como está ficando agora com esse pelo. Por enquanto, os pelos estão grosseiros, né? não está muito legal. Então vamos voltar aqui nas, nas propriedades, nos parâmetros. Aqui eu vou editar a, a espessura da raiz. Então temos aqui o root stick. Vou colocar aqui em 10, mais ou menos. 10 talvez ainda fique, fique grande, mas eu vou deixar como 10 mesmo, por enquanto. Vamos renderizar mais uma vez essa cena aqui da forma que está. Veja que já aparece aqui né, os pelos. Ainda assim, acredito que não esteja legal, está um pouco grande. Então vamos reduzir aqui a raiz para 8. Renderizamos mais uma vez. É importante salientar que os fios não cobrem todas as áreas. Assim como acontece no próprio, no próprio pelo humano, se você olhar no seu cabelo, os fios não preenchem toda a sua cabeça, você vai ter alguns pequenos espaços, né, é, entre os fios, isso acontece no 3D também, então não se preocupe em cobrir toda a área, uma forma de observar se a área está totalmente coberta ou não, até mesmo para que você possa acompanhar, é mudar a cor aqui dos pelos, então eu vou mudar a cor desses pelos aqui para um azul, né, uma cor bem característica e quando eu renderizar, eu vou saber exatamente quais são as áreas que não possuem pelos. Então isso aqui já dá para a gente identificar que ainda falta bastante aqui. Né? Bom, só concluindo aqui, eu vou deixar aqui como está. Vamos descer a rolagem aqui em kink. Posso deixar como está também. Em frizz. Frizz é interessante para desarrumar um pouquinho mais os pelos. Né? Eu posso deixar eles mais frisados, Assim como acontece o frizz na ponta do cabelo humano, aqui nós podemos fazer na raiz. E na ponta do pelo também. Então freeze é interessante trabalhar esses valores. Aqui nos pelos eu acho que está ok. Não precisa mexer muita coisa mais. Em kink. Eu vou só desorganizar um pouquinho mais aqui o nosso kink. Vamos deixar os valores aqui em 1,5 e 1. Para deixar bem desorganizado. Vamos aumentar agora a quantidade de hair segments. Vou deixar em 12. Para deixar bem detalhado mesmo. E em Hair Counts, vou deixar em 50 mil. 10 vezes mais. Agora renderizamos mais uma vez. Vamos ver aqui como que vai ficar a renderização dessa quantidade de pelos. né Vamos aguardar aqui alguns segundos. Ok. Agora vai mais uma dica muito importante para vocês. Tá? Quando vocês forem trabalhar com pelos evitem usar além daquilo que você precisa. Se você colocar aqui um valor aleatório, ah, Daniel, eu quero colocar 500 milhões aqui, você provavelmente vai travar o seu PC, você não vai conseguir renderizar, porque são mais fios do que o seu objeto precisa. Então, pense bem na hora de configurar aqui a quantidade de fios, porque eu vejo muitas pessoas reclamando que a renderização demora, mas é porque as pessoas muitas vezes não sabem configurar, né? colocam valores a mais, né? muito além daquilo que precisa, e acaba deixando o projeto pesado. Por exemplo, nesse caso aqui, eu acho que 50 mil já é suficiente. Posso colocar 100 mil, 200 mil? Posso, mas 100 mil já cobre a minha área. Vejo que sobraram aqui poucos espaços aqui, é, com áreas azul, então isso significa que eu não preciso muito mais disso, né? não preciso de muito mais fios. Muito bem, entendida essa parte, vamos voltar lá no material e vamos deixar branco novamente, né? Vou deixar aqui um cinza bem leve, e vamos renderizar aqui mais uma vez a nossa cena, a nossa imagem. Então renderizamos mais uma vez, vamos aguardar aqui mais alguns segundos, vai dar mais ou menos 20 segundos de renderização, para a gente poder ver aqui como vai ficar o nosso pelo inicialmente, né? Bom, aqui já temos uma prévia de como que ficará o nosso pelo, Agora são ajustes mais pontuais. Por exemplo, digamos que você acha que os pelos estão muito escuros na raiz. Você pode vir aqui em Ambiente Occlusion, aqui dentro do sistema de pelos, né, dentro do material desses pelos, e reduzir o Ambiente Occlusion, por exemplo, para 20. Isso aqui vai deixar esse fundo mais escuro, porém, não vai ficar tão diferente. Aqui, mais uma vez, eu vou ativar o nosso, nosso Frame Buffer, né, para poder ver a renderização de novo. E vamos fazer aqui um teste de área. Então vou selecionar essa área aqui, por exemplo. Selecionamos a área aqui de renderização. Renderizo novamente. E a partir desse momento é só fazer alguns testes mesmo. Você pode testar aí como que cada material vai se portar. Se você vai precisar de fios mais finos, fios mais grossos e assim por diante. Vejo que quando eu mudei o Ambiente Occlusion já deu uma pequena diferença aqui. Tá? Não muito grande, mas já deu uma diferenciada. Então o Ambiente Occlusion vai ajudar aqui em alguns casos. Vocês também podem mudar aqui o Root Color, deixar um pouquinho mais claro, para que a raiz fique mais clara né? e a ponta também fique mais clara. Pode mudar também as, as tonalidades, se vocês quiserem brincar aí, né? deixar um pelo com a ponta vermelha e a raiz branca, então, vocês podem brincar bastante aí na, na renderização dos pelos. E agora vamos preparar aqui o nosso render final, já que já temos aqui uma prévia muito boa, né? uma prévia que dá para a gente notar como que será o resultado. Então vamos cancelar essa renderização, vou voltar o pelo aqui para cor clara, fechamos aqui as nossas janelas, visualizamos todos os nossos objetos, lembrando que eu já apliquei o material do V-Ray no fundo, tem o material do V-Ray aqui no meu boneco, eu não sei se eu apliquei, não apliquei, eu vou criar aqui então o material para o manequim. Vou colocar aqui maneco, tá? O nome do nosso manequim. Aplicamos o material lá no manequim e vou trocar aqui para uma tonalidade de pele, mais ou menos aqui um uma tonalidade bege clarinho, tá? Bom, feito isso, vamos ver aqui que as luzes já estão nos locais devidos. Vamos aproximar a imagem e fazer um safe frame mais uma vez. Aqui eu vou ajustar a câmera para que fique mais enquadrado, então vou pegar aqui o nosso Field of View, vamos ajustar aqui para que a câmera fique mais é, enquadrada aqui no nosso objeto, né? Vou aplicar também nesse Head and Fur aqui um Turbo Smooth. Nesse momento é importante salvar, se dá algum problema, você tem o, o projeto salvo. Então vou aplicar aqui o Turbo Smooth no nosso gorro, né? Então, eu apliquei o Tube Smooth, não aconteceu nenhum problema, então tudo ok. E agora já podemos fazer a renderização. Então, eu vou clicar aqui em render e vamos aguardar alguns segundos. Bom, finalizamos a nossa renderização. Como vocês podem perceber, eu tive um tempo aqui de 5 minutos e 36 segundos. É um tempo rápido, principalmente quando nós falamos sobre renderização de pelos. A minha máquina não é de última geração, eu utilizo um processador i7 e também tenho uma placa de vídeo antiga, mas ainda assim eu consegui renderizar bem, né, super rápido, para quem está renderizando pelos. E eu deixo aqui mais uma vez a atenção para vocês que viram as dicas que eu passei durante esse vídeo. Tome muito cuidado na hora de fazer a, a quantificação, né, de quanti a quantidade de fios que você vai utilizar no seu modelo, para que você não tenha renderizações que vão durar um ano, dois anos e assim por diante. Então, economize tempo simplesmente conhecendo como trabalhar com esse modificador. Bom pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Se você gostou, já aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações para receber os próximos vídeos e também deixar aquele apoio através do seu like. No mais, eu deixo um grande abraço a todos e bons estudos.